Se você usa ou quer usar o Typescript com o strict mode ligado, você precisa conhecer alguns truques que facilitam o uso e entregam boa experiência na hora do desenvolvimento. Como exemplo aqui eu vou mostrar como facilitar o uso do carry selector, por padrão ele retorna element or null, a não ser que a gente use exatamente o nome da tag que a gente quer ou então informe no generics a classe que a gente quer com retorno e ainda assim ele retorna aquilo or null isso faz com que a gente acabe adicionando condicionais isso acaba sendo sujeira dificultando o entendimento na hora da leitura do código keyoff operator template literal types conditional types eles entregam uma ótima experiência para o desenvolvedor vamos ver então e aí Vamos fazer uma função chamada function. não, function carry string. Opa, errei tudo. export function function carry. Ah, vamos pegar o que ele sugeriu. É, por que, que isso não é bom para a experiência do desenvolvedor? Vamos utilizar ela. Carry. Vamos supor que eu queira pegar o app ali. Pode ser. Opa. App. Ok. O que, que ele está retornando aqui para mim? O que, que é esse tipo aqui? É um elemento ou null. Que é o que o carry selector retorna por padrão. Se a gente quiser alguma coisa diferente, a gente tem que especificar aqui na parte generics do Carry selector, por exemplo, html-element, agora vai retornar html-element ou null, se a gente tirar isso daqui na verdade, vamos ver aqui, html-element ou null, tá? mas e quando eu quero pegar, por exemplo, um canvas, html-element ou null, ah, então eu estou criando uma função, eu posso especificar aqui, né? E, e aí aqui coloca T Aqui vai ter que colocar tipo, Extends HTML element Aí ele aceita Então aqui não tem nada ainda Vamos colocar aqui HTML canvas element Beleza Mas aí é quase a mesma que eu usar o carry selector né? eu, que, Se eu estou fazendo uma função é para melhorar Tá Primeira coisa, eu não faria isso que o Copilot sugeriu, isso aqui, achei feio. Esse contexto eu colocaria aqui, se ninguém passar nada, document body, para não ficar com HTML body aqui como segundo parâmetro, ah, ele já pegou o HTML element, ótimo, nem precisa tipar então. E o selector é uma string, então tu fica é muito, Eu acho muito grande isso, suja o código, né? Não quero que suja o código, só que eu quero especificar. Aqui no caso, ó, eu não vou passar. O que, que ele vai me retornar? HTML element, porque ele não sabe quem é aqui. Então, o que, que eu posso fazer nestes casos, tá? Vamos ver o primeiro que eu comentei, que era o key operator. Aqui, a gente pode pegar ó, K extends key of, e tem uma interface que ela tem o um mapa de todos os elementos. HTML element tag name map. O que, que ela é? A HTML anchor element. A BBR. Então ela tem o quê? A tag, né, o seletor E o valor dela é o tipo daquele seletor Então quando a gente pega o key off, A gente está pegando o seletor Então k é o seletor desse mapa aqui Dessa interface que tem chave, valor, seletor O tipo daquele seletor E aqui onde está a string, a gente coloca k E aí, primeiro que aqui já ficou canvas, sem precisar fazer mais nada, né? E aí, quando a gente vai usar, ah, mas eu quero também, colo... e quando eu quiser, é só, ah, outra coisa. Aqui, ó, colocou aqui, complete, aparece todos os seletores, todos os elementos, né? Seletores de elementos nativos, muito útil. Mas e quando eu não quero usar direto o seletor? Por exemplo, se eu for colocar um ponto aqui, ele vai falar que está errado, porque não é um seletor. Ah, entendi. Aí entra o que a gente vai mostrar que é o template literal types. Como que funciona isso? Falei misturar string, né? Então a gente quer também colocar aqui ponto ou sustenido. Né? Então a gente pode criar aqui, por exemplo, type CSS class aumentar um pouquinho a fonte, igual string, e aqui no começo, ponto, que é uma classe CSS, e aqui junto com o k, CSS, opa, CSS class, pronto, agora aceita, aqui, né? podemos colocar ponto canvas, só que aí agora ele perdeu, ele não sabe que é o canvas, então retorna element. Só que aqui, lembra que antes a gente fazia HTML, canvas, não precisa mais, porque aqui a gente está pegando o K. Então aqui se a gente colocar canvas, pronto, é suficiente, ele já sabe. Opa. E aqui, ah, vai ter que ter o retorno. Ok. A gente vai entrar lá, só que esse é o conditional types. Aqui colocar já vai ser... Ó, vamos fazer o seguinte, aqui retorna S, esse cara aqui e K. Então agora nós temos quem? HTML Canvas Element. tá? Porque nós definimos aqui. Se tiver aqui, ele vai retornar o padrão todos esses aqui, porque ele não sabe quem é, né? Aqui nós estamos informando K. Só que aqui o K não é válido. Então ele não sabe qual é. Se colocar aqui, sabe. Se não for aqui, precisa especificar aqui. Ok. E como funciona o, o ternário? Funciona da seguinte forma. Se K estender este cara aqui, então, meu retorno vai ser esse cara aqui. Se não, HTML Element. Então, vamos formatar aqui. Ó, Vou colocar aqui para ficar mais fácil de ler. S K K. Estender esse cara aqui. Se for um seletor, então você retorna HTML Element Tag Name Map K senão não, HTML element. Ah, mas faltou o ID aqui, né? Ele não aceita. A gente pode fazer aqui também. Class ID. E aqui a mesma coisa. CSS. Class ID não, CSS ID. E agora aceita. Tanto ponto como sustenido. Tá, e o que está que retornando aqui, agora? HTML Element. É porque isso aqui não é nenhum dos que tem lá no mapa. Então ele pegou esse cara aqui. Se for uma tag conhecida, por exemplo, é a BBR, ele vai retornar. HTML element é porque ele não existe classe própria. Vou pegar aí um... Sector também não tem. Reader também não tem. Ah! A, ah. Não pegou. Pera aí. O que eu tô fazendo de errado aqui? Vamos ver se colocar aqui. Oxe! K extends... Vou pensar Key off, faltou o key off. Aqui, agora sim. Então pode até tirar esse aqui, quer ver? Vamos ver se está certo antes. Anchor element. E se tirar esse aqui... Anchor element. E se for diferente... HTML element ou qualquer outra das tags daquele mapa. Tá? Mas melhor que element or null. Né? Então, beleza. Como segundo parâmetro, eu posso especificar esse aqui, algum parent ou não, né? Document body, igual ali, mas é o padrão. E quando eu quiser, por exemplo, selecionar pelo id ou class, links, por padrão o query Selector não sabe, quem são links, né? Mas eu quero o tipo. É muito mais prático fazer assim. Anchor. E aí poderia ser o Carry All também, né? Podemos fazer aqui, ó. Só duplicar ela. Carry All. E aqui Carry Selector All. Só que aí o retorno é diferente. Aqui fica Load List of E esse cara aqui node list off e esse cara aqui aí beleza então eu quero pegar todos os links links carry all e aí aqui nós temos node list of HTML anchor element então muito mais prático para gente trabalhar sem sujar muito o código né? e aqui também é Anchor Element, só colocando o seletor ao invés da classe, então isso melhora bastante a experiência no desenvolvimento, e são truquezinhos aí que a gente consegue, que a gente adquire com TypeScript, que facilita muito a nossa vida, né então a gente está aceitando aqui tanto classe, quanto ID, quanto seletor, e continua sugerindo os tipos né, que a gente pode, que a gente as que aceita aqui, aqui no all K, OK, vamos ver se ele está sugerindo um limpar esse código aqui, isso aqui, isso aqui, aí, ele está sugerindo os elementos existentes, facilita muito para gente. Pegar o button, que vai ser button. Se fosse class btn, é só colocar button. Button element. Pode ser o carry all node list of html bolo, button element. E aí... Mesma coisa, poderia percorrer aqui, Buttons for each, cada item desse, é um Button. Né? Ó, duas coisinhas simples, quem gosta, gostava de usar jQuery, pode mudar esse aqui também para Esse aqui, esse aqui, eu não lembro se era it, né? Não lembro como que fazia no jQuery para pegar um ou mais de um, mas enfim. É, são utilitários que a gente faz ele nos projetinhos para facilitar o nosso desenvolvimento e retornar o tipo certo, porque muita gente começa com TypeScript e aí não retorna o tipo que ele quer, o tipo esperado. e Às vezes desiste de trabalhar com TypeScript por causa dessas peculiaridades que dificultam o desenvolvimento. Então esse é o tipo de coisa... Facilita bastante o uso e retorna o tipo que você quer, sem precisar ficar ou usando N, ou ficar usando S em todo lugar. Né? Aqui você já fez o S seguindo os padrões, retornando os tipos corretos que muitas vezes vai ter. Porque esses, essas coisas que o TypeScript fala, ou or no, é porque ele não consegue ler o seu HTML para saber se aquilo está na tela ou não. Então, OR no é caso ele não encontre, né, o seletor não encontre aquilo no documento. Por isso que ele fala que ele retorna OR NULL. Né? A gente fala, pô, mas está ali no HTML, mas ele não sabe, né? Mas como a gente é, está vendo que está lá e sabe que vai encontrar, a gente pode colocar um S direto aqui e evitar colocar em vários lugares no nosso sistema, na nossa aplicação. Isso deixa o código muito mais limpo, e também melhora a qualidade do desenvolvimento para o Dev. Então três dicas, ó. Key Off, Template Literal Types e Conditional Types. Se for esse aqui, coloco a interroga interrogação, retorna esse tipo, se não, Retorna esse outro tipo com dois pontos, igual a gente faz com um ternário. Beleza? Espero que tenha sido útil essa dica. Se tiver alguma ideia de algum, algum conteúdo, alguma coisa que é interessante de a gente ver, dá um toque aí que a gente mostra, beleza? Valeu galera, tamo junto!